Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? com vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo pra vocês mostrando um dia de neve aqui Desde quando eu me mudei, nunca tinha nevado tanto assim E eu fiz um vídeo com pequenos trechos mostrando como que foi esse dia de neve É um vídeo bem simples, só mostrando mesmo pra vocês como ficou a rua Era Começou a nevar num um dia... Numa noite, e aí mesmo assim eu acabei descendo para dar uma olhada. E no outro dia eu filmei um pouquinho como é que tava a rua de dia, que dava para ver um pouco melhor. E aí no vídeo, vocês vão ver, eu falo sobre que eu tava indo pro Brooklyn, lá em Nova York, com um amigo meu aqui da igreja, mas eu acabei não filmando lá, porque começou a chover e aí eu não ia descer do, do carro para filmar, enfim. Mas tô trazendo esse vídeo mais para mostrar para vocês um pouquinho de vlog, para não deixar sem vídeos de vlog de sexta-feira bom bora pro vídeo galera como tá nevando e é a primeira vez que neva que eu vejo uma neve assim forte né pela janela eu resolvi descer são nove e pouco da noite deixa eu ver que horas são aqui nove e quinze vou mostrar para vocês lá fora como está ó desde aqui como é que tá <risos> fazendo graça com as pelúcias para mandar para a família esse celular Aqui, a gente vai lá fora Lá fora Vou Mostrar pra vocês a experiência De lá fora Na neve Vamos ver Vou Mostrar pra vocês A experiência completa Deixa uma mulher lá, que ela tá tirando umas fotos lá <risos> Vamos ver aqui Vamos ver se tá Como é que tá uh! Nossa Tá pouco frio aqui fora nossa, gente, pouquinho frio Primeiro dia de neve o Brasileiro não tá acostumado com neve, né? Eu nunca vi neve na minha vida, então aqui é a primeira vez que eu tô vendo neve Na verdade, nevou um dia desses aqui Mas foi algo bem, bem levezinho Hoje a coisa tá... E eu vim de tênis, eu ter vindo de bota Eu até pensei em atravessar, mas tá tudo melado ali, não vou atravessar não Vou andar aqui na calçada, aqui, só para Nossa, tudo à poça. Olha o banco. Olha os carros. Uh! Que legal. Como fica tudo, tudo bonito, tudo branquinho. Tudo bonito. Olha só. Só doido mesmo pra sair as... Nove e pouco num frio desse. Até que não tá tão frio quanto eu pensei. Deve estar tipo uns dois graus. Três graus, sabe? Deixa eu ver se eu consigo ir. Eu não quero escorregar, né? não quero tomar um rola com, com o celular na mão. Ó a rua. no coming. Ó. É tipo uma, uma chuva, sabe? Uh. Aqui eu tô indo contra Contra ela Deixa aí, ó, Já tomou um floco no celular Vou virar de costas, vou ter que andar de costa Nossa, os carros Tudo coberto Essa é a hora boa de não ter um carro Essa área aqui, pessoal Tudo bem Branquinho Mas fica ruim pra andar, escorrega parte ali do centro um pouco frio você vai sentir um pouco do frio legal demais aí galera o dia seguinte o tanto que levou O jardim do Condomínio Olha só como tá Vou dar um rolê Vou lá fora mostrar pra vocês como é que tá Mas aqui dá pra ver o quanto que levou Hoje eu tô de bota que eu não sou burro nem nada Não aí pessoal, hoje tá Hoje dá pra ver legal, né? Ó Ó o banco <risos> Tô esperando um amigo da igreja A gente vai ali em Brooklyn Se der eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho de lá Mostrar o caminho Olha que legal Queria ver neve, tá aí neve, né? Só que hoje tá frio Hoje não tem nem o que falar Hoje tá muito mais frio do que ontem, muito mais Deixa eu comparar Olha o tanto de neve que caiu ó. tanto de neve Muita neve. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram aí, foi a primeira vez que eu vi um dia de neve como estava nesse dia aí. Eu já tinha visto neve da outra vez que eu vim para os Estados Unidos, em 2016. E deve ter uns flurries, que eles chamam, que são pequenos flocos em outros dias. Mas esse dia... Esses dois dias seguidos aí foram os dias mais legais em referente à neve. Infelizmente, eu não tenho um quintal para poder fazer um boneco de neve nem nada disso. E claro que já está meio que indo embora o inverno aqui nos Estados Unidos. Já, já estamos em março. Então eu creio que foi o, a primeira vez e a última dessa temporada de inverno. Acho que talvez... Mas pro final do ano eu vejo neve novamente, quem sabe aí dá para fazer uns vídeos legais na neve, que claro, eu falo, eu gosto muito de neve, né? No Brasil a gente não tem esse tipo de coisa, então é algo novo, por isso que eu fiz o um vídeo mostrando isso. Bem, galera, espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, muito obrigado, deixa aquele like maroto esperto. Fui.